Oh, yeah. oh, eu achei interessante porque é nessa parte que o Durin fala que eles tinham nomes que ninguém sabia, né? Na, os nomes deles reais eles não falavam para pessoas de outras raças. Então o Durin é uma forma de uma língua humana que eles, que eles, que eles deram para ele, por exemplo. O nome dele mesmo, real, no, na língua do Custo, lá na língua dos anãos, eles não falavam. E a gente tem lá no apêndice F do dos Anéis isso aí, ó. Porém em segredo, um segredo que ao contrário dos elfos não revela, é que está o nome dos triunfadores aqui em cima. Deixa eu, aqui. Deixa eu ver aqui. Não revelam, não revelavam. É, não re... Deixa eu começar de novo. Porém em segredo, um segredo que ao contrário dos elfos não revelavam de bom grado, mesmo aos amigos, usavam sua própria língua estranha, pouco mudada pelos anos, pois ela se tornara mais uma língua de saber que uma fala é do berço e eles a cultivavam e vigiavam como um tesouro do passado. Poucos de outras raças conseguiram aprendê-la. o Elrond já tá aprendendo lá. Uhum. Nesta história, ela só aparece nos nomes de lugares que Gimli revelou aos companheiros ah, e no Deus. grito de batalha que ele pronunciou no cerco do forte da trombeta. Este, pelo menos, não era secreto e foi ouvido em muitos campos desde que o mundo era jovem. Baruco casado, casadaimeno, machados dos anãos, os anãos estão sobre vós. No... Aí, Deixa eu ver se ela continuou. Aí tem outra aí, César. Ah, não, não tá... a Continuação, não tá, tá aí, bem. ó. No entanto, é. no entanto, o nome do próprio Gimli e os nomes de toda a sua gente são de origem do norte, dos homens. Seus próprios nomes secretos e internos, seus nomes verdadeiros, os anãos jamais revelaram a ninguém de outra raça, nem mesmo os inscrevem em seus túmulos. E a gente vê na cena que o Dúrin quase que fala, né? E aí o Éowyn corta ele e diz: Não, não quero, deixa para depois e tal. Hum... Por isso. Bela referência. É. Bela referência. Apêndice F.